Entre 2014 e 2015, o governo do estado de São Paulo deixou de repassar cerca de 600 milhões para as universidades estaduais, USP, UNESP e Unicamp. No dia 26 de abril de 2016, a reitoria da Unicamp anunciou um plano de cortes que pode variar entre 28 e 40 milhões na verba orçamentária para este ano. Segundo a reitoria, o corte está ocorrendo devido à baixa perspectiva orçamentária para 2016 e à diminuição de arrecadação de ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços. O plano afetará toda a comunidade acadêmica e também a comunidade externa, pois prevê cortes em infraestrutura, contratação de funcionários e professores e na saúde. Foram cortados 50% da verba para manutenção de prédios, incluindo os da área da saúde, 50% da verba para manutenção em infraestrutura do campus, ou seja, gastos com luz, asfalto, Calçamento e etc. 50% da verba para a compra de equipamentos pelas unidades e institutos. 20% da verba para a compra de equipamentos na área da saúde. 95% da verba para a manutenção do prédio do Cotuca. 5% da verba para serviços de limpeza, que consiste na demissão de funcionários terceirizados. 30% da verba para a hora extra dos funcionários. 50% da verba de bonificação salarial para docentes. Foram congeladas 50% das contratações que já haviam sido aprovadas para os funcionários da área da saúde e 75% para as contratações dos demais institutos e unidades. E ainda 25% dos concursos já iniciados para a contratação de professores e 100% da ampliação de vagas, novas modalidades e novas disciplinas dentro dos cursos. Cabe à direção de cada unidade decidir de qual maneira os cortes serão aplicados. Ou seja, Imagine se seu professor de matemática tivesse agora aqui, além de dar aulas da sua matéria, cobrir as aulas de redação e biologia. Imagine você ter que apresentar seu TCC numa sala sem projetor, sem cadeiras e, quem sabe, sem professor. Imagine um hospital sem plantões às segundas, quartas e sextas. Imagine uma sala de aula que só é limpa uma vez ao mês. Imagine você conseguir um emprego e não saber quando vai começar a trabalhar e receber. Um professor de matemática ensinando gramática parece absurdo, assim como um professor de fotografia dando produção musical. A diminuição de investimento do Estado nas universidades estaduais gera uma situação que compromete a qualidade do ensino. Menos professores, menos salas de aula, menos verbas para projetos internos e externos à universidade, menos moradia, menos auxílio-trabalho, menos acesso ao conhecimento por toda a população. Estamos em greve.